É um bolso que está ligado a uma tradição muito antiga, já tem mais de 600 anos, está ligado à fé, à fé dos barqueiros. Reza a lenda que uma embarcação viu-se no mar e no meio de um vendaval, de então um pescador Pediu ajuda à Virgem Santíssima, que a Virgem apareceu no Monte de, da Atalaia. Por fim, eles conseguiram chegar sãos e salvos com a tripulação e embarcação ao Aluxete. Quando ficaram a salvo, prometeram ir agradecer à, à Virgem, então foram até à Atalaia levar uma, uma miniatura do, do barco deles e uma bandeira para oferecer. E Naquela altura já havia muita gente com com mão para para os doces aqui em Aluxete e inventaram este bolo de fugaça. Uma forma redonda, e todos os anos, pela Páscoa, realiza-se uma festa que é o Círio dos Marítimos. que Vem pronto vem nessa altura, dessa devoção, agradecer que eles têm fé que ela os salve em momentos de aflição. De um, originalmente foi criado uma uma, uma fogaça de um quilo, um quilograma, era assim grande, então é, era partida à mão, não é nada partida à faca. Daí a tradição manda que a fogaça parte-se à mão divide-se, oferece e por aí, hoje em dia já se faz assim a unidade, as miniaturas que são muito mais procuradas. O Fogaça é um bolo muito simples que é feito à base de, de farinha de trigo, o açúcar amarelo, o mais escolhinho possível, a canela, a raspa de limão, manteiga e leite e um, e um pouco de água. São os ingredientes básicos, são esses, é uma receita muito simples de fazer, qualquer pessoa consegue fazer em casa, dar a forma pretendida, pincelar com, com ovo e vai ao forno. Antigamente, o tempo da minha avó, fazia um dar cheio de fogaças, abraço, amassado à mão, e depois dava padelões onde eram reservadas e tapadas com panos, com, com lençóis, e durava meses. Dá com um de Setúbal, com, agora também há um licor de, de fogaça, criado aqui por uma família de, de algo chete, uh, e acompanho super bem com esse licorzinho. licor de fogaça com uma fogaça, não, acho que não há, não há melhor.